Dentre as afirmações descritas nas alternativas abaixo, a que possui valor lógico falso é... Então, vamos lá. É uma questão que envolve a ideia de tabela verdade. Agora já mudou o assunto. É uma questãozinha clássica que envolve a ideia de tabela verdade. Pô, como é que eu sei que a questão... É de tabela verdade, pelas características. Sempre que a questão falar de valor lógico, o assunto é a tabela verdade. Olha o que ele está falando aqui. Ó. Aqui possui valor lógico falso. Então isso já me remete. Ó, pô. A questão é sobre tabela verdade. Legal? Então, primeiro passo, ok. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Para resolver essa questão, você tem que saber duas tabelas verdades, né? duas tabuadas, melhor dizendo. Você tem que dominar aqui a tabuada do E e tá por dentro né? e dominar a tabuada do C. Então, eu vou falar de cada uma aqui separadamente. O que, que diz a tabuada do E? Tá? Tudo. V dá V, caso contrário dá F. O que, que você entende né, dessa afirmação aqui que eu coloquei? Tudo V dá V, caso contrário dá F. Que no E só tem uma situação que dá verdadeiro. É quando tudo é verdadeiro. Se não for tudo verdadeiro, se tiver pelo menos um falso, o resultado vai dar falso. Legal? Então, baseado nessa análise, nessa afirmativa, eu vou analisar a letra A e a letra B. Olha o que a letra A está falando. 5 é ímpar e 8 é par. Aí eu vou analisar aqui. 5 é ímpar? Verdadeiro. 8 é par? Verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro no E vai dar o quê? Verdadeiro. Né? Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. É o único caso que dá verdadeiro. Aí eu vou analisar a letra B. Ó. De novo é o E. 10 é par? Verdadeiro. 4 é par? Verdadeiro. Opa, de novo. Ó. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Só que lembrando, estamos atrás da proposição que tem valor lógico falso. Então, eu tenho que caminhar aqui. Ó. Engole o choro e simbora. Só que na letra C em diante, já entra outro conectivo na parada. É igual a matemática. Né? A multiplicação é igual à divisão? Né? Não vai mudando? Então, aqui é a mesma coisa. O C, então, é diferente do E. O que, que diz a tabuada do C, então? Né? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, aqui, partindo aqui da afirmativa, qual é a conclusão que nós chegamos? Que no C, então, só tem um caso que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, só tem um caso que dá falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Qualquer outra combinação vai dar verdadeiro. Aí, para você não esquecer, tem um macete. É só você lembrar da Vera Fischer, ó. Vera ó, V de Vera Vera Fischer é falso Então você vai pensar da seguinte forma Apareceu a Vera Fischer? Oh, beleza Se apareceu a Vera Fischer O resultado é falso Não apareceu a Vera Fischer Não apareceu V com F O resultado é verdadeiro Então baseado nisso a gente vai brincar aqui 5 é ímpar? Pô, verdadeiro 7 é ímpar? Verdadeiro. Só que agora é o C, então, que está na parada. Aí eu vou analisar. Apareceu a Vera Fischer? Não. Então o resultado é verdadeiro. Aí eu vou analisar a letra C. Ó. De novo é o C, então. Ó. 5 é ímpar? Verdadeiro. 7 é par? Falso. Opa! Apareceu a Vera Fischer? Apareceu o V com F? Apareceu. Então, nesse caso aqui...